Começando mais um vlog por aqui e hoje eu tô fazendo umas caixinhas pra casamento, a convite de padrinhos e madrinhas. Eu não tô olhando pra nada, né? Vocês estão bem aqui, eu tô olhando por.. Ale. É... Tô aproveitando pra cortar as bases, né? Porém, é o que tá acontecendo. Eu troquei a lâmina e a lâmina não tá ajudando muito, né? Aí eu tô tendo que dar um suporte aqui pra ela com a mão mesmo. Vindo aqui por cima da linha da máquina. Foi pra cortar e não cortou, né? Eu vou liberar vídeo pra vocês essa semana. Tô pretendendo liberar aí dois vídeos por semana, tá? Mas do que isso eu não vou me comprometer não, porque eu sei que eu não vou conseguir. <risos> a realidade, eu não vou conseguir, porque tá começando aquela tá começando a ficar aquela rotina insana de final de ano né, e aí a gente sabe que é pauleira pra essa semana mesmo eu tenho pra essa semana mesmo eu tenho 28 mini agendas de dois dias por páginas pra produzir detalhe Hoje é sábado e eu pretendo entregar pra ela até segunda-feira à noite, que é dia 3, né? O evento vai ser dia 4, então eu tenho até o dia 3 à noite ou dia 4 pela manhã pra entregar tudo pra eles. Então eu vou dar uma corrida, né? Pra poder... Não me atrasar com isso Comprei papéis Mercado Livre chegaram ontem Porém Com prazo assim pra chegar Dentro do prazo que eu precisava No caso que seria Ou até ontem Ou até hoje Que é sábado né Eu só encontrei no tamanho a seis mesmo o de 14,8 por outro. uns 10, alguma coisa, não é isso? Aí eu vou aproveitar esse pedacinho que tá sobrando aqui pra reservar pra fazer régua pras agendas. A régua que eu faço é o modelo de régua da, da JAPA. Ela tem vídeo no canal, ensinando como ela faz. E é uma ótima porque você não perde papel, né? Você não perde material. Já acrescentar algo muito interessante de brinde pro cliente, então eu tô deixando aqui já esses pedacinhos aqui pra fazer e todas as flores estão saindo do mesmo jeito e eu tô com medo de baixar um pouco a lâmina porque a minha lâmina é manual eu tô com medo de baixar um pouco mais a lâmina, ou de dar duas passadas não. e ela enganchar uma <coughs> tosse é horrorosa não, não. nada não aí eu tô vendo aqui como é que eu vou fazer da melhor forma porque essas caixas aqui são 14 caixas, né? 7 pra padrinha 7 pra madrinha e ainda tenho que ver se encontro uma fita de cetim e uma fita bem fininha na cor azul royal detalhe moro no final do mundo eu moro em Canudos né? aqui é muito distante a minha mãe tá horrorosa, eu vou pintar Aí, o que é que acontece? Eu vou ver se eu encontro a fita azul royal aqui pra poder colocar nessas caixas. E é assim. Então, eu vou trabalhar aqui mais um pouquinho. Já tem cinco minutos aqui de falatório. E daqui a pouco... Calma, meu amor. Daqui a pouco eu volto pra atualizar você, tá bom? 6 mini agendas tamanho A6 estão prontas agora eu vou embalar e entregar pra cliente quem adivinha quem é esquecendo de mostrar a produção final resultado né pra você eu a belezura então ó tá aqui foram 26 tá gente 26 mini agendas de dois dias por página tudo aqui Prontinho, embalado Já, nem né, na caixa Aproveitando que mercado que livre Só pra entregar pra elas para elas, né Tá tudo pronto, ficou a coisa mais Fofa Ficou a coisa mais fofa ah, Coloquei aqui assim Coloquei meu adesivo aqui em cima Né, porque eu não coloquei nas capas não, gente Coloquei só aqui mesmo no adesivo Ficou assim, muito lindo. E o caos, olha isso aqui, a bagaceira que ficou, né? Então, aqui tem miolo que foi perdido. Ali tá mais um bagaceira de lixo, coisa pelo chão, gente gratificante ver tudo pronto, mas cansativo para E aqui está tudo prontinho. Continuo com vocês porque ainda tem muita produção. Terminei, né? Oh, Terminei de aquela encomenda que eu tava fazendo. Pra que, gente? É Calo brabo. É, e agora eu vou começar fazer uma limpezinha básica aqui, né? Dar uma organizada. Porque eu tenho que começar outra encomenda de três pedidos que é para uma cliente. Ela tem um caderno de inovações, um agendamento e uma agenda 2023. Porém, eu não tô conseguindo é, começar com tanta bagunça. Então, eu vou dar uma limpada aqui nesse chão. Para eu poder começar a produzir o pedido dela. Então, eu atualizando vocês. Volto em breve. Preciso fazer uma limpeza nesse estúdio Urgentemente Para que eu possa começar A trabalhar Preciso Limpar é, Pintar essa parede Ficar assim E aqui dentro Tá O caos Olha isso Uma zona, uma zona ao chão olha o chão como está uma bagaceira olha isso aqui como está outra bagaceira e eu não vou nem aparecer aqui, dá ousadia porque Ai, vou começar a limpar e já apareço por aqui já terminei de limpar por aqui já cortei aqui 50 balinhas que eu vou fazer daqui a pouco já imprimi aqui uma apostila Tava imprimindo a outra aqui, porém tá o papel A caderneta já tá aqui Por aqui tudo ok Aqui também tudo ok Chegou o papel Eu vou botar pra terminar de imprimir Vou imprimir também as balinhas Que a cliente já aprovou é, Ela já aprovou Esse é meu esposo, gente Fica jogando É... Ela já escolheu a balinha que ela quer, né? O modelo. E eu não tô conseguindo sair. Vou sair do jogo. Então. Estou assistindo o Labreia lá na sala. E aí eu tava falando com a cliente. E ela tava decidindo, né, o, o tipo da... O cartão, tô esperando só ela me confirmar aqui qual é E de repente o computador ficou lento Ai, que culpa Ai, Jesus Deixa eu ver aqui, é o WhatsApp que não tá abrindo Então, é, eu vou continuar aqui, né, a impressão da, da bicha da apostila, botei a mão na frente Fazer a impressão, a impressão da apostila E... Falando nada com nada aqui, viu? Pensei Pronto Vou ver aqui em que página parou Parou aqui na página 28, tá vendo? Então eu vou vir aqui No arquivo dela até a página 28 E gente, eu tô querendo editar esses vídeos O mínimo possível Deixa eu ver aqui, página... 1. 7 28 Então imprimiu até aqui, né? Das pares E tá faltando uma bela quantidade, então Eu vou dar vou pra imprimir aqui De 1, um, da página 1 Até a página 29 as páginas pares deixa eu ver com a página 30 se vai ser correto, né? de uma 30 é isso mesmo, então vou botar até a 29 as páginas pares, né? aqui tá a foto no abril vou fechar então eu vou botar aqui para imprimir a continuidade aqui dessa e vou começar a imprimir as balas Vou até começar a abrir aqui o estúdio logo Vou cancelar aqui a impressão Desse E bora trabalhar enquanto a neném está dormindo Consegui abrir o arquivo Deixa eu mostrar para você qual é O modelo de balinha Que ela escolheu É esse modelo aqui, ó Do Amici É esse modelo aqui Então são 50 dessas Vou organizar aqui E eu gosto sempre de fazer balinha Com a folha deitada Não sei porquê, mas eu gosto Aqui eu vou Sempre dando Dois espacinhos assim, sabe? para eu poder ver. Esse foi três. Pra eu ver o lugar do corte, sabe? Então, ó, aqui em cima também do dois. E aqui do lado sempre sobra, né? Esse pedaço aqui. Que é o equivalente a dois centímetros. O que caberia aqui? Uma caneta, né? Um adesivo de caneta, alguma coisa assim. Acho que é isso que eu vou colocar aqui. Eu vou ver se eu acho aqui no drive. Essas são da lupinha, tá, gente? Eu vou ver se eu acho aqui. Eu tô assistindo muitos stories da Thay. Da Thay tá lá. Olha só. É... Esses dias eu vi ela fazendo uma gambiarra na impressão. E hoje eu precisei fazer. E né, que ficou bom, menina? Olha. Não ficou perfeito, mas ficou muito bom. <risos> Ai, pai. Tá, arrasou. E aí sobrou duas, né, que são 50 balas, aí faltou duas balinhas. Eu imprimi aqui, ó. Pronto. E aqui está. Agora eu vou começar a produção. Detalhe, né? A pessoa não tá podendo comer doce. Mas vai fazer balinha. Então, é... Desafio, né? E tá... estão aqui tá, as duas apostilas já impressas. São dois livros, né? Dois livros bem grossos, por sinal. E aí, agora, bora trabalhar. Hum? <música>